Vamos lá, então, meninas, acho que nós já estamos ao vivo. Boa noite a todas e todos. Eu sou Guida Caliço, sou servidora pública municipal em Campinas, no cargo de monitora de educação infantil há 22 anos. Sou militante sindical e também sou advogada. Faço essas lives toda quarta-feira nesse mesmo horário. Hoje o Guida Entrevista tem a honra de entrevistar duas companheiras de luta Duas mulheres negras, lutadoras, maravilhosas, que é a Janete Jax, Pires e a Elisandra Camilo. E o tema de hoje da nossa live é sobre a luta das professoras adjuntas aqui de Campinas. Nós fizemos questão de colocar o um indicativo aí no, no gênero feminino, porque é um cargo ocupado majoritariamente por mulheres, e essa luta está sendo coordenada, dirigida majoritariamente também por essas mulheres que estão aqui hoje, que atenderam o nosso convite, e a gente já agradece elas aqui. Bom, mas antes de passar a palavra para elas, eu vou passar aqui as recadinhas iniciais que eu sempre faço. Primeiro, é dizer que essa live está sendo transmitida pela fanpage, que é uma página do Facebook, o Guida Calisto 20. Mas também está sendo transmitida pela fanpage, desculpa, pelo blog da guida.net.br. Vou repetir, blog da tá? Então, se você é inscrito no Facebook, você pode acompanhar essa live pelo Face. Se você quiser compartilhar para alguém que não tem inscrição, que não tem conta no Facebook, você indica o nosso, a, o nosso blog, tá bom? Gente, é... As convidadas elas vão ter um tempo aí inicial para fazer a fala, mas a gente dá sempre aquela oportunidade para vocês, além de curtir aqui é, e compartilhar, a gente também dá aquela oportunidade para vocês fazerem os comentários né, e fazer as, as perguntas. É um tema bastante interessante, porque é, é um tema é, até um pouco espinhoso, porque tem muita gente que não sabe, que nós, nós temos essas profissionais, mas profissionais da Prefeitura, da Secretaria de Educação, que, a, que atuam, né, nas nossas escolas aqui, mas que não tem o devido reconhecimento, né, enquanto professoras que são tá? E elas vão falar um pouco da luta delas aí, para nós. Então, façam suas perguntas, façam seus comentários, que assim que elas derem um tempinho aqui na fala, a gente vai estar tá, é, repassando aqui as perguntas, elas vão estar tá respondendo também, tá bom? Lembrando que essa live fica depois na página, né, na fanpage, se você não consegue assistir agora toda ela, ou, enfim quiser assistir de novo, novamente, é só acessar a fanpage que ela vai estar tá lá, gravada. Ela demora o um finalzinho, assim que encerrar aqui, ela demora uns, um, alguns minutos, um tempinho, mas logo ela carrega na página e ela fica lá. Mas também ela fica no blog também, tá? Então eu quero, eu vou, eu vou iniciar então, agradecendo novamente a Elisandra e a Janete pela participação aqui. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas aqui no nosso canal, tá? É eu quero iniciar o seguinte, falando para vocês, para a gente começar a iniciar aqui o, o nosso bate-papo de hoje, é, eu tenho 22 anos na, na rede né, de educação, aqui sou monitora, como eu disse, e quando foi, e quando foi no governo Hélio, que ele apresentou a proposta é, de, de cargo, né, a proposta de apresentar um novo cargo dentro da educação, dentro dos professores, que foi o cargo de professor adjunto, nós fizemos muita luta, né? teve uma greve histórica em 2007, que foi uma greve defesa do plano de cargos que nós tínhamos a 12.012, e, pra, e porque nós é, sabíamos que a nova proposta de plano de cargos que estava vindo, Estava, estava trazendo vários elementos que retiravam direitos, que atacavam os segmentos dos profissionais, tanto da educação como né, da, dos servidores municipais de, de forma geral. E eu lembro que a gente debateu muito sobre o cargo do professor adjunto. A gente falava que aquele cargo seria um, sub, um subcargo, um subgrupo de professor, né? Nós apontávamos aquilo. Aí eu, eu até converso com algumas pessoas que fizeram greve comigo naquele momento. A gente, a gente cheirou muito spray de pimenta. A gente falava assim que a gente já estava até, como é que era? viciado já, tava até, né? Não podia ficar sem o spray, de tanto spray que a gente cheirou, fazendo greve contra esse plano de cargos que iria criar o cargo, inclusive, do professor adjunto. Então a gente sabia que ia ser uma precarização. Aí hoje a gente quer ouvir de vocês se de fato é, isso se tornou mesmo uma, uma precarização. Então, sejam bem-vindas, está com vocês a palavra. Quem vai Oi, falar gente. primeiro aí? Né? É, eu vou começar. Obrigada pelo convite, Guida, e já quero deixar aí um agradecimento por no CD além de nos ceder esse espaço, e agradecer também por você estar sempre aí na, na linha de frente dessas lutas, né, de todas as servidoras e servidores municipais. Né, a gente, é, você disse que está há 22 anos na, é, como servidora no município, eu estou há 11 anos, né, e desde que... Eu entrei em 2009, sempre participo das greves e sempre tive você como uma das referências positivas nesses momentos de luta. Então, só para quem possa estar ver, ouvir, nos ouvindo é, e não conhecer essa realidade... É, o que é esse cargo né, de professoras e professores adjuntos no município de Campinas? Nós somos aquele, é, ocupantes da, do cargo das famosas professoras substitutas, né? É, assim o pessoal que, que não conhece passa a entender um pouco melhor. Então, vamos lá. É, esse cargo, para esse cargo de professores adjuntos do município, já, é, já fez três concursos. Né? É, o primeiro em 2008, o segundo em 2011, e o terceiro em 2016. O que, que é importante a gente saber desses três concursos? As professoras e professores que entraram no município no cargo de professores adjuntos em 2009, lá atrás a gente tinha o cargo tem precarização até hoje, mas lá em 2009, no, nos primeiros anos desse cargo, a precarização era muito mais acirrada, não que hoje não tenha é, essa precarização, mas antes era muito mais acirrada, e muitos, muitas de nós, é, a gente tinha receio, porque era um cargo novo para todo mundo, do, do município, né, muitas vezes a gente tinha receio de nos posicionar de forma contrária com o que acontecia dentro das escolas, tá? Bom, enfim, é, nós somos, é, dentro desse cargo, existem, é, uma, existe uma jornada mínima que é de 20 horas, só que a grande maioria, uma maioria assim imensa, de professoras e professores adjuntos chegam a cumprir de 24 a 40 horas. E na hora da gente ter o, o nosso pagamento por, por esses trabalhos, a gente se sente lesado. Nós nos sentimos lesados por causa dessa precarização que daí é direcionada à questão salarial. Por quê? Porque esse cargo não nos dá isonomia. Então, dentro dessa rede, há dois pesos e duas medidas. Tem os professores titulares e os professores adjuntos. Mesmo quando os professores adjuntos estão ali assumindo uma mesma tarefa, as mesmas tarefas que os professores titulares, é, tem que cumprir. O nosso salário é inferior. Então, uma das nossas lutas sempre foi nossa bandeira é a questão da isonomia. É, para ter, para vocês terem um exemplo, quando em meados de, de março nós as aulas foram suspensas, né? Naquela época eu estava de de licença gestante. Então, eu não entro nesse bolo aí, mas enfim. A partir do momento que as aulas foram suspensas, os professores adjuntos, muita, muitas professoras e professores que estavam é, com a vida, vamos dizer, econômica é, encaminhada, teve muita perda, perda financeira. Por quê? O, a, o professor adjunto não está na escola só para substituir a ausência de professor titular. Nós somos, assim, é, é, é essencial, essencial para o bom andamento da escola. Nós estamos na escola para substituir a ausência de professores titulares, nós estamos ali é, para dar apoio para alunos da educação especial, para as professoras titulares que têm esses alunos, que é, é, é, dentro da, da nossa rede é, municipal de educação, a questão, e até legal, já deixo aqui como sugestão, Guida, se você puder chamar professoras da educação especial para fazer esse debate, é, eu temo, eu temo com um suposto retorno das aulas eu tenho pensado muito nas questões como ficará lógico todos os nossos alunos né e, e também os alunos da educação especial com esse retorno então se você tiver a possibilidade de chamar para o debate para a entrevista professoras da educação especial é interessante também então nós também estamos ali para trabalhar com os alunos como apoio aos alunos da educação especial nós também assumimos diversos projetos dentro da, das escolas. Então, o que, pelo que, que a gente luta? Por isonomia, por respeito e, e, e por estabilidade, porque muitas vezes a gente vê professores que não têm a, a estabilidade. Muitas vezes um, um, uma única professora, um único professor roda a cidade inteira durante o ano. Pulando de escola em escola. Né? Então, é, dentro do, do, do nosso cargo, nós temos assim, várias mazelas que nos impedem de, de, de ter um valor que nós merecemos ter. Aí, se a Janete quiser falar um pouquinho agora, para eu dividir a fala com ela. Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite. Eu queria agradecer a Guida por essa oportunidade de estar aqui com você. É, assim como a Elisandra já explanou, o problema da, do nosso cargo é esse. É a falta de estabilidade. É, isso se revelou ainda mais problemático nesse período da pandemia. Por quê? É, nós temos um salário base que é o mesmo salário do professor. O, todo o restante da remuneração é maneira é, maneira que foi criada para o nosso cargo que seria o que para os professores titulares é o que excede a jornada que eles pegaram é, o nome dessa hora é suplementar é, só que essa carga suplementar ela nos precariza de tal forma que é como se fôssemos prestadores de serviço é como se nós fôssemos aqueles é, aqueles contratados que, em que recebem, de acordo com o número de aulas dadas. Como nós entramos nessa situação de pandemia, que você tem é, uma espécie de licença-saúde involuntária, a coisa fica mais gritante. Sempre no nosso grupo, é, o dia mais esperado é o dia de abrir o olerite, o dia que a prefeitura libera o olerite. Tem até uma amiga, a Natália, que sempre fica no nosso grupo é, falando do dia que vai ter o olerite. Isso por quê? Porque o nosso rendimento é variável. Isso precariza de tal forma a nossa situação é, que muitas vezes acontecem erros. Até por você ter cargas, é, a carga dividida em duas escolas diferentes, por exemplo. Isso não acontece muito com adjunto 1. Mas com adjunto 2, uma precarização ainda maior, nós dividimos carga com duas, com três escolas, muitas vezes. E, ao passar o pagamento, alguma surpresa. E, temos que estar. e o que já pontuou, temos o mesmo, professores desde aí nesse concurso. Eles é, colocaram o nosso título como professores substitutos, mas, na verdade, a prefeitura não dá conta de ter todos os professores é, titulares o tempo todo. Acho que nenhuma prefeitura dá conta disso. É, nenhum é, poder executivo poderia dar conta disso. Então, acontece, sim, de um professor é, se aposentar no meio do ano, não ter um aprovado no concurso, é, e você ter que pegar aquela turma no meio do ano. Mas... O que eu digo é, há atribuições ao longo do ano, essas atribuições são por convocação, você pode mudar de local de trabalho e de horário dentro daquele turno de 30 a 40 horas durante todo o ano. Essa precarização já se mostrou a mim ao tomar posse do cargo, ou se No dia que eu fui é, assumir o meu cargo, eu tinha outro cargo na Prefeitura de Valinhos, e me foi colocado que eu deveria, isso foi em 20 de janeiro, 20 de janeiro é período de férias escolares, a escola de Valinho estava fechada, portanto, e me foi exigido um, uma declaração de acúmulo que me garantisse que eu não iria pegar o horário é, do TDC, que seria no horário contrário das nossas aulas. Nós temos uma carga que vai de 15h20 a 30 40 dentro de uma reunião, Informação conforme para todo professor, no turno contrário. É, isso nos infiabiliza, muitas vezes, como aconteceu comigo, de ficar em dois cargos. Então, além da gente não ter direito a esse pagamento por esse período que a gente está à disposição da prefeitura ali dentro daquele turno, a gente só tem o pagamento mínimo e está disponível no período assim. Né? É, também está no edital que no período contrário você tem que comprovar que não vai bater com o TDC, tudo bem, isso é legal, o problema é, é, eu fui chamada, assim como todos os que foram chamados comigo, num período de férias, e a escola de Valinho estava fechada, então houve toda uma, uma, uma espécie de pressão para que eu é, pedisse minha exoneração, eu pedi exoneração no dia que eu assumi campinas, e a partir daí foi só essa instabilidade, instabilidade na remuneração, instabilidade nos horários, porque você tem convocação ao longo do ano, em escolas diferentes, em horários diferentes, apesar de ficar garantido que você pode pegar apenas 15 horas, que é a carga mínima, é, essa, essas horas podem estar distribuídas dentro de qualquer horário, dentro daquele turno. Você imagina que o um professor, substituto, que sou eu, chegue no meio do ano na escola, você imagina se a diretora vai poder mudar o horário de todo mundo. Não vai. E, e no que, que isso acarreta, além da instabilidade financeira? Acarreta em falta de tempo, de falta de planejamento do tempo para uma formação melhor. Um professor tem que estar tá se atualizando. Eu, quando entrei na prefeitura, eu tinha mestrado, muitos colegas têm doutorado, muitos colegas têm a graduação. Há cursos de atualização que são dados. A nossa prefeitura ela é, ela é muito presente sempre em cursos de formação. O grupo de formação, por exemplo, eu não participo já há dois períodos. Agora, na pandemia, eu pude participar porque está acontecendo online e mesmo assim é, foi cortada essa questão do pagamento. Mas como a minha questão é realmente me atualizar, deu para fazer. É, mas é sempre assim, dessa maneira precarizada, improvisada, a gente não pode estar planejando a nossa vida com horários tão estáveis e isso é muito importante. A formação do um professor, a atualização de um professor é muito importante. Só você morre para uma sala de aula, se você não fica se atualizando constantemente, não conhece as tecnologias, não se, a minha disciplina é geografia, não se informa sobre o mundo contemporâneo, quando, como você vai dar uma aula. Então, a precariedade para o professor acaba recaindo na precariedade da aula, na qualidade menor da aula, se você não pode se atualizar. Acho que isso também é muito importante. Pessoal, a gente está tendo um pouquinho de estabilidade, está cortando aí o áudio das meninas, mas eu acho que deu para a gente entender é, um pouco aí das questões que elas nos trouxeram, né? Veja, eh, eu, antes de passar para saber se a gente tem questão ou não, eu quero perguntar algumas, assim, falar um, um ponto que a Janete eh, disse. Bo pela Constituição Federal... É, o professor, né, o professor e o, e o trabalhador da saúde, né, técnico, ao, ao trabalhador médico, enfermeiro, enfim, ele pode, ele pode acumular dois cargos públicos, né, então, por exemplo, o professor pode acumular o cargo, se ele é professor é, no cargo em Campinas, né, no município, ele pode acumular com o Estado, né, se ele, é, se ele tem um cargo público no município, ele pode acumular com outro, de outro município próximo, né, enfim. É, então, pelo que a Janete disse, por conta da organização, como está dado aqui no município, o trabalho do adjunto, né, da adjunta, da professora adjunta, ela está impossibilitada de acumular esse cargo, é isso, né? É, a outra questão, é, não consegue acumular, eu entendi certo, né? É, na verdade... Na verdade, é, quando se trata do, do professor adjunto 2, porque nós temos aí os dois cargos, o adjunto 1 um são as professoras que estão para trabalhar com a educação infantil e o fundamental 1. Um. O professor adjunto 2 são os professores que, que estão para trabalhar com o fundamental 2 eja né? Então, nós ainda dentro desse cargo, temos também, é, encontramos também muita dificuldade, muito mais dificuldade para acúmulo do professor adjunto 2. Os professores adjuntos 1 também têm dificuldade de acúmulo, né? É, o, no meu caso, eu acumulo com o Indaiatuba e a três anos, é, a dois, é, três anos está completando, eu consegui é, mudar toda a minha vida lá em Dayatuba e até mesmo aqui em Campinas para dar certo. Porque eu precisava de uma escola onde o TDC fosse num horário que não me atrapalhasse a minha chegada ao meu trabalho em Dayatuba. Então, assim, é, muitas professoras tiveram que fazer isso que, que a Janete falou, abrir mão de um cargo. Eu, eu sou uma das pessoas que eu não posso abrir mão de nenhum dos cargos que eu tenho. Então, por isso que eu luto pela valorização do meu trabalho, né e até se um dia eu conseguir... Ter essa valorização concretizada aqui, eu até vou abrir mão de, do, do meu outro trabalho, porque isso que a Janete falou é muito importante. Eu estou impedida, por exemplo, de fazer um, um mestrado com dois cargos? Impossível, né? Mas eu preciso dos dois cargos, né? Então, então isso, temos, isso é temos... bem importante. Temos que, que, pode, pode. que pensar nessas questões também, né? Muitas vezes é tão precarizado é, é, é, esse cargo que o professor adjunto está ali. Vamos pensar no professor da, da jornada 15 e 20. Trabalha duas horas e meia contadas. Isso eu estou falando do adjunto 1, tá? É, trabalha duas horas e meia contadas ali no relógio. Entra às sete, sai nove e meia. O TDC é, desse, desse professor vai ser lá para uma hora, sei lá, da minha escola, por exemplo, acontece à noite. Né? Mas aí o que, que tem que acontecer? Uma vez por semana, esse profissional vai embora e volta para a escola. E vai ter que voltar de novo. Mesmo tendo uma renda precarizada. Né? Então, são essa, esse tipo de coisa que a gente tem aí tentado é, combater... E pensando mesmo no, no respeito, na valorização do, do nosso trabalho. Tá. Então, eu, você tocou num ponto importante. Assim, ninguém está fazendo aqui... É, a gente entende que é um direito constitucional que, resguardam, que resguarda o professor poder fazer, acumular. É óbvio que a nossa luta é que esses profissionais sejam de tal forma valorizados, né, é, tenham salários é, adequados para poder suprir as suas necessidades, que de tal forma que eles não que ele não seja obrigado a acumular, porque ninguém quer ficar trabalhando que nem louco, ninguém quer ficar acumulando, ainda mais na educação, que a gente sabe que por mais que a gente goste, né, de estar na sala de aula é um trabalho muito desgastante, né, porque como a própria Janete disse, você tem aquele tempo tanto de preparação de aula, de atuação na sala, enfim, né, são várias coisas, vários momentos que envolve a atuação desse professor. Então, o debate não é, não é simples assim. Agora, como não se tem, como a Elisandra disse, é valorização, esse reconhecimento, existe essa necessidade de acumular, né, é isso, é isso que, é. que a gente tem tem falado. Então, vamos lá. Aí, é vocês falaram para mim sobre essa questão da própria organização do trabalho de vocês. Então, eu sou da, da, da rede de educação, eu sou monitora, mas eu sempre escutei que a jornada de vocês é 15 e 20 A jornada de vocês é 15 e 20 mesmo? Como que tem sido a jornada de vocês agora, nesse período de pandemia? Por exemplo, eu vou, vou fazer uma pergunta. Eu... eu é, na minha escola mesmo, né, na, na sala de aula onde eu, do, eu trabalho, uma professora teve que assumir a sala, né? Porque a, a, a professora da sala se aposentou, a nossa querida Cláudia se aposentou, então a professora de junta acabou assumindo a sala. É, como é que fica, ficou esse tempo agora de pandemia? Então, por exemplo, ela não vai ficar só duas horas e meia, ela assumiu a sala, né, ela tá mais tempo lá. Ela vai receber por duas horas e meia. Como é que ficou isso? Vocês poderiam falar um pouquinho? Depois a gente abre esse... para ver se tem as perguntas. Quem quiser falar? Pode Vou falar, Janete. Gisele. Você quer falar? Eu falei um pouquinho. É, no caso, ela é... Você é... é, é, é, é educação infantil. E, educação infantil. No caso do Adjunto 2, é, nós não temos muito nós não temos muita interrogativa. Sempre podemos sair da terceira aula. Com a aula Se eu, agora, for substituir essa professora, e essa professora é professora de geografia, como eu, é, eu vou pegar a carga dela. Essa carga já está feita. Eu, nesse momento, tenho dois dias com seis aulas: de, segundo, é, da primeir, de uma da tarde às seis da tarde. Uh, se esse professor volta da licença-saúde ou se entra um concurso, um eu posso passar para uma outra escola uh, com quatro tardes pela metade, porque o outro professor fazia o horário assim. Isso acontece. Então, a minha instabilidade é muito maior. É, mesmo a, a, o adjunto 1, um, se ele assume cargo, vai ter o mesmo problema. Ele vai pegar o horário pronto para o professor que já estava lá. Então, ele não pode fazer um planejamento dentro daquele horário. Quanto ao TDC no horário contrário, o que acontece com o horário também acontece com o TDC. É por isso que legalmente eles não poderiam nos negar o acúmulo, como você fala. E se você conseguir arranjar um horário que não bata com o seu TDC, eles não vão negar esse acúmulo no horário contrário. O problema o problema é que, com essa instabilidade de estar trocando sempre de escola, você também troca o horário do TDC. E uma hora isso pode bater com o horário da sua escola, que está fixo desde o começo do ano, lá no outro turno. O que a gente é, pede muito, eu acho que representando as nossas amigas, é, seria a solução. A postura da Prefeitura de Campinas sempre foi muito de gestão democrática. Isso acontece dentro da escola, da prefeitura, em relação a gente. Por que não abrir esse debate sobre os problemas que estão pendentes ainda em educação, que, para mim, educação e saúde são os pilares do serviço público, porque são os que mais a, a população acessa. Então, chegar, abrir uma roda de debate sobre os problemas dos professores adjuntos, com os professores adjuntos, com os monitores, você sabe, porque você é da área, e o, o trabalho dos professores adjuntos, ele acaba gerando consequência ao titular, então tem que ser um debate de educação ali em torno desse cargo e às vezes o que eu estou pedindo de melhoria para o meu cargo, vai melhorar também para a minha escola para a minha gestora eu, tenho, eu teria sugestões que poderiam ser feitas numa reunião é, realmente de gestão democrática, uma coisa mais participativa, nós temos ideias que poderiam realmente casar esses interesses, melhorar, diminuir essa precariedade desse cargo e a necessidade de substituição da escola ser até melhor para vida. E também é, não deixar, por exemplo, muitas vezes, é, a turma no, na metade da... O que que acontece? Eu vou passar a palavra para a Elisandra para explicar o que acontece na educação infantil ou no Fundamental 1, quando a professora vai embora na metade da aula. Com quem fica essa criança, o que que acontece? Obrigada. É, então, vamos lá. É, um, só para complementar aí um pouquinho, é, na é, falando um pouquinho da pandemia. É, durante o isolamento, houve um decreto onde a prefeitura barrou, barrou as atribuições. Eu não sei como aconteceram algumas atribuições que ocorreram aí durante a, a, esse isolamento. Teve, a gente tem é, conhecimento que teve algumas atribuições, mas não sei se essas atribuições ocorreram com transparência. Tá? É, eu soube que, além dessa... É, é, da atribuição não está acontecendo com transparência, os professores, as professoras que já estavam combinados na escola ficar com apoio, e você ficando como apoio de alunos da educação especial, você recebe a sua carga suplementar, né, ou, sei lá, se estava com algum projeto na escola, coisa que começou o ano, a escola se organizou e... É, determinou lá para o professor, a professora ou professor adjunto tal tarefa. Então, o profissional já está contando com aquele salário, que ultrapassa 15,20, né? Aí vem esse decreto, onde tem que se tirar, não é para pagar aquelas horas de HP, né? É, hora-projeto, carga suplementar para aqueles professores que não estavam com sala ou aulas atribuídas. Então, é, é, é um desrespeito. Né? no momento onde a gente tem até relatos de colegas que dizem que é, atualmente é a única renda da família que tem é a dela. Porque três da família ficaram desempregados. E daí a gente volta na questão é, que está aí, né, batendo sempre na nossa porta. Na maioria das vezes são mulheres negras, né, que o racismo estrutural coloca lá na rabeira da economia do nosso país, né. Então, a nossa luta, ela vai para além de só querer ali bater na porta da prefeitura e exigir nossos direitos, nossos reais direitos, tá? Então, com essa questão aí da, da pandemia, muitas de nós tivemos aí um rombo na questão financeira. Bom... Vamos para as perguntas, meninas? Vamos ver se nós temos perguntas aí. Temos perguntas? Ah, a Daniela Caetano. Boa noite, Daniela. A Daniela fala o seguinte. Nesse período de quarentena, nenhum profissional da PMC teve perdas financeiras de grandes proporções, exceto o professor adjunto. É possível relacionar a questão de gênero e raça? Hum, boa pergunta. Boa pergunta. A, Jaque, a Jaqueline Jaques fala o seguinte: excelente, Janete Pires. Muito importante conhecer, conhecermos né, é, os detalhes do, do processo de precarização. É isso, né? A Deise. Boa noite, Deise. A Deise fala o seguinte: tem os professores adjuntos de educação tem os professores adjuntos de educação especial. Somos três professoras na rede hoje do concurso de 2011. Nossa, só três que tem? De educação especial, com um número altíssimo que a gente tem aí de, de criança com transtorno. A Dani Caetano falou o seguinte, como sobreviver nessa quarentena sem poder trabalhar de modo adequado e com os proventos reduzidos? E os compromissos financeiros desses profissionais, ou dessas profissionais, né? Como é que fica? É isso aí, Dani. André Gonçalves falou o seguinte, o professor adjunto não tem jornada alterada, recebe como suplementar. Então, quer dizer que é, a jornada continua 15 e 20, mas recebe apenas a, a suplementar. É isso? É isso é. que ela quis dizer, né? Tá. T é, tem mais questões? A Dani, de novo, fala o seguinte, perfeita colocação, Janete, precisamos de um debate democrático, e franco sobre a condição dos docentes adjuntos. É, excelente exposição, Lisandra. Obrigada por relacionar a questão de raça e gênero. Meninas, vocês sabem o número de professores adjuntos hoje que, que a gente tem na rede? A Egmar Almeida falou o seguinte, lembrando que todos os descontos são feitos em cima da suplementar, e não da jornada não. 15 e 20. Vocês querem responder? Se vocês quiserem dividir aí. Eu queria explicar essa questão da suplementar. Isso a carga suplementar é aquilo que eu tinha explicado no começo. Ele é aula dada, aula paga por semana. Há uma pequena compensação, mas ela nunca chega ao valor da jornada, sendo que você dá o mesmo número de aulas do professor e isso é, é multiplicado por menos semanas do que o professor. Por exemplo, se um mês não teve cinco semanas, isso não vai ser multiplicado, como no caso da jornada, por seis, e sim por cinco, cinco e meio. Essa, esse cálculo é semanal, é pelo número de aulas que você deu numa semana e um mês teve uma semana pela metade, isso dá uma tremenda redução salarial. É, e essa instabilidade financeira é marcada por isso, né, Elisandra? Eu gostaria de Sim. pontuar de novo essa questão de que o nosso salário, ele é o salário base, suplementar, e esse, essa hora projeto, que acontece com a qualificação através de grupos de formação e cursos, e também através do acompanhamento é, pedagógico de crianças especiais. Tudo isso foi cortado durante a pandemia. Por isso a gente diz que houve sim uma redução muito forte dos nossos proventos. Todas as nossas fontes fora o salário base foram cortadas. É, não está havendo substituição, a não ser é, algumas, alguns casos isolados de substituição longa dentro do bloco. É, a coisa está precarizada é, em termos de... É, nós estamos é, postando aulas na internet a gente sabe no Google Classroom. Quando não há um professor, quem está fazendo essa postagem? Eu, eu gostaria até de deixar isso aqui no ar, se alguém souber dessa informação. Eu não sei quem está fazendo essa postagem, mas quem teria qualificação e deveria estar fazendo isso era o professor adjunto. Não é Se sempre aconteceu a ah, visão então, online para os professores de CLT, que esse sim, pela lei... É, pelo Ministério do Trabalho, jamais poderiam ter redução salarial, porque vocês sabem que é mais rígida a questão do Ministério do Trabalho. Então, é, por que está acontecendo com a gente? Porque ninguém, ninguém é, é, olha para essa questão pedagógica que está acontecendo com os alunos. É, de uma aula que poderia ser melhor elaborada, é, postada por um professor real daquela disciplina, e não de maneira que eu não sei como está acontecendo, é, Gostaria de saber se alguém tem essa informação. Você tem, Lisandra? Como é que está acontecendo a postagem das aulas das turmas que não tem professor? Não, não tem. Não sei. Aliás, eu vou voltar agora em julho, né? A ativa. Porque agora eu estou no meu momento de férias. Mas é, é uma boa pergunta. Porque provavelmente... Bom, eu não sei. Eu sei que teve algumas atribuições, né? Para salas que estavam sem professor por motivo de aposentadoria ou não sei se teve licença saúde, o que aconteceu, mas de fato é uma coisa que eu não sei mesmo que, como está essa questão, o, o Janete. É, a Dani é, ela colocou alguma é, ela falou se isso nessa né, questão da, da precarização do, no, do nosso trabalho tem relação com a questão de gênero e raça. É, é aquilo que eu falei, né, essa questão de gênero e raça vai para além da Prefeitura Municipal de Campinas, e tem sim, né, é, nós sabemos bem que, o, que a, a educação, a grande maioria, como a Guida colocou na abertura, é composta por mulheres, né, e é, nós estamos aí na luta há mil anos, né, é, contra essa opressão de gênero e nós estamos também é, batendo sempre de frente com a questão de raça. Não é o momento, mas se é, a gente tiver um, de uma oportunidade, nós temos inúmeras, inúmeras histórias de racismo dentro das escolas para contar. E, e, e eu não estou falando aqui de racismo contra os alunos, não. Contra as professoras e professores mesmo. Temos. Infelizmente, a gente tem que lutar também pra, por uma educação antirracista. Tá? A Guimar colocou uma, uma coisa muito importante. Quando tem os descontos, tudo que é descontado do, do, do nosso lerite não é baseado na nossa carga... 15 e 20, né, é, aí entra toda a questão da carga suplementar, então, a prefeitura poderia é pensar, usar... é, é, é, entendeu, a, a, a, poderia até pensar nisso, e, e, e como a Janete falou, precisa ter o momento de nos ouvir, marcar aí uma grande reunião, um seminário das professoras e professores adjuntos, não sei, eles precisam nos ouvir, porque já estamos esgotados, são 11 anos de precarização de um trabalho, e nós somos tidos como a mais-valia da prefeitura. A gente quer romper com isso, né? É, tem várias prefeituras que transforma é, após o, o estágio probatório, que transforma o professor é, substituto em titular. O que, que acontece que essa prefeitura não, não se disponibiliza a estudar como fazer isso com a gente? Múltipla jornada. Né? Nesse último concurso de 2016. Eles eles lançam lá várias jornadas. Cadê? Por que que implementam então múltiplas jornadas para cada professor ter a, a oportunidade de falar? Eu quero ficar só na 15 20, eu quero 24, 32, eu quero é, 20, 40, né? Então eles precisam. É, já passou da hora de nos ouvir. Alguns anos atrás eu eu lembro que nós fizemos, nós tivemos a participação na Câmara dos, é, dos Vereadores, é, a nossa secretária Solange e, e, e também o, o Marionaldo do RH. Eu não lembro o ano, mas faz muitos anos isso. Mas aquilo, aquela reunião, eles falavam assim, no caso do RH, nós não podemos fazer isso porque cai na lei de responsabilidade. Né? Mas, não sei, é, tratar centenas de profissionais com descaso, com precariedade, não é vantagem para ninguém. Né? Aí as lutas têm que ser constantes. E nós estamos aí. Nós não vamos... Tem um grupo de professores que está decidido a não mais ficar sem é, a gente tentar alguns meios para ver se a gente consegue se aproximar de um diálogo aí com, com a prefeitura para debater nossas questões, ser mais justo, é, ser mais honesto, é, ter mais respeito por essas mulheres e, e homens né, que estão aí. Porque vamos pensar aí no, numa suposta volta às aulas, Provavelmente, professores, os, o, o, professores e professores que são do grupo de risco vão, vão ser poupados de determinadas é, coisas. Quem vai estar tá lá para cobrir? Quem vai estar tá lá para dar o apoio para aquele profissional? Né? São os professores adjuntos. Eu não entendi o que, que a Daisy da Educação Especial colocou, porque deu uma cortada... Eu sei que ela, são em três professoras e ela falou mais alguma coisa que não entendi. Mas tem uma questão eu... que a Natália está colocando aqui e colocaram que é do equipamento, o Chromebook. É, muitas das professoras adjuntas que estão sem aula é, não é, receberam esse equipamento, têm reclamado no grupo e parece que houve hoje um comunicado de um dos na se eu não me engano, na Ed Sul de que elas, por não estarem com aula, não receberão equipamento. É, eu duvido que isso acontecesse com o professor titular. É, outra coisa, houve uma discussão, isso é para dar um exemplo de como nós somos vistos e do que esperam do papel desse professor na rede. É, outra coisa foi é, uma discussão sobre as escolas integrais e seus problemas, eu me lembro. Nós não fomos chamados para discutir, e é, se referiram aos professores adjuntos é, de uma maneira que eu não achei muito respeitosa, sendo que nós não havíamos sido chamados para debates. Um debate sobre o professor adjunto, no mínimo, tem que ter um representante dos professores adjuntos, ou vários, é isso que eu falo, Para que a coisa realmente antes tem que ser vários setores da educação planejando, porque o nosso trabalho é integrado, a nossa prefeitura tem projeto, a nossa prefeitura é séria. Não pode deixar um cargo desse com 300, 400 professores, a revelia é, funcionando mais ou menos como um professor de emergência, porque você não cria Sim. vínculo com a comunidade escolar, não cria vínculo com o projeto da escola. Isso é ruim para o nosso educando, não é só para a gente. Perfeito, meninas. É muito isso. O equipamento, que tipo de atitude eles esperam que o professor tenha quando não recebe o equipamento e todos os outros professores receberam? E lembrando que não é a primeira vez que isso acontece, né? Porque alguns anos atrás também, quando teve lá a entrega dos notebooks para os professores, os professores adjuntos não tiveram o direito de receber agora como o profissional tá ali para apagar só o fogo então né e agora tem muitas também é, tem uma boa parcela que recebeu sim aí a gente fica sempre naquela coisa com a pulga atrás da orelha é questão da da, da Secretaria da Educação do NAED ou da escola né? porque eu entendo que o, a, a, as, gest, a, as gestões que estão ali cotidianamente sabem quais são os seus professores da, da escola. Então, que, ah, vai receber um equipamento, o Chromebook, então, a, a, a, a, quem que tem que passar o controle de quantos equipamentos é para determinada escola? É a gestão. Então tem que ver se não são as gestoras que estão deixando esses professores de fora porque o que que acontece o, o cargo é tão precarizado que cada um interpreta como quer quando o professor é, aquela professora ou professor adjunto vai ter ou não pronto, direito de determinada coisa, entendeu? E quando a gente fala em isonomia, a gente não fala só em questão de salário não. A gente quer isonomia total, respeito, valorização, é, é isso. Constante de trabalho. Construção né? de trabalho é tudo. Tá? A gente, é gente tudo. quer, para não depender de, de bom humor, de gestor, para não depender de favor de ninguém. Eu tenho gestores que eu trabalhei que são maravilhosos e que queriam que eu continuasse na escola, que pediram e também não foram ouvidos. Eu sei de gestores que pediram, porque eu estava ocupando de projetos da escola, eu tenho muita sorte com os meus gestores, eu não tive um gestor assim, que falasse, não, você não tem direito porque você não está com turma, não. Todos procuram, mas eu não posso depender do bom humor, do bom relacionamento com o meu gestor, não é assim, eu sou concursada. A gente tem que ter uma regulamentação para não depender desse tipo de favor. Isso é ruim para o gestor, que ele deve ficar, é, eu acredito que ele fique envenenado de ter que ligar para fazer um pedido particular sobre uma professora que ele acha necessária na escola dele, eu acho que isso deve ser é, é, um vexame para um gestor sério. E, ao mesmo tempo, quando ele não gostar da gente, o que acontece? Problema de relacionamento em qualquer lugar. E aí não gosta, ou não está querendo que a gente fique na escola, vai acontecer o contrário? É isso? Não pode. Tem que ter regra, né? A gente está falando de serviço público. Tem que ter regra, Exatamente. tem que visar o bom funcionamento, da comunidade escolar, como um todo. É, é. e, e tem que ser assim, gente, porque eu sempre cito um exemplo que aconteceu comigo em 2014. É uma orientadora pedagógica, não era nem vice, diretora, orientadora pedagógica, num momento em que eu usei a resolução Usei a resolução de 2012 para mostrar ali para ela que eu não era obrigada a cumprir TDI. Ela quis ferrar é, é o termo correto para usar ferrar com a minha vida. Encaminhou meu acúmulo como um acúmulo ilegal. ilegal. Aí eu tive a sorte de, do RR. Eu estava eu numa outra, é, numa escola de um outro na ED, mas. O RR do meu, na ED anterior, me socorreu, me ajudou, e eu não perdi meu cargo. Eu sou muito grata a ele. Lógico que eu não ia perder assim tão fácil, né? Eu ia brigar por isso. E estava tudo ali, de acordo com a lei. né? Então, é, acontece muito isso mesmo. É, cada um interpreta como quer ou como entende também, né? Eu também, muitas vezes, eu não culpo a, a determinada equipe gestora que não está tratando aquele profissional, aquela profissional, como tem que ser, né? Porque cada hora acontece uma coisa. Tem, é, no, no meu caso, esse mês de junho, é, de, de maio para junho, o meu pagamento veio errado. Quando eu liguei no meu RH para entender o que estava que acontecendo, a pessoa que me atendeu falou assim, ah, foi um erro nosso aqui, é porque veio aquele decreto, cada um fala uma coisa. Então, assim, é, é, daí a gente achou que não era para pagar e, e tinha que pagar assim. calma que você vai receber. Aconteceu comigo e com uma outra colega, não sei se teve mais. Mas a conversa das duas foi a mesma. Então... Nem os, pró, os outros setores da prefeitura conseguem, muitas vezes, entender como tem que lidar com esse cargo. E tudo isso é tão simples de se resolver. Vamos sentar com a gente, vamos tentar é, mostrar aí, ouvir os caminhos que a gente tem para propor, falar o que a prefeitura tem para valorizar esses profissionais, né? Nós temos aí o, o, o plano municipal, a meta 22 que a gente precisa implementar de fato, né? Então não é difícil. Eu penso que não seja difícil. Não é, não é uma questão de dificuldade, né, meninas? É uma questão de interesse político, né? Exatamente. É uma questão, é uma questão de usar esse cargo, de continuar precarizando esse cargo e a prefeitura, né? E é, é, tirando proveito disso. Porque se, de Sim. fato, fosse o interesse político dessa gestão e, e de outras gestões que criaram esse cargo, garantir uma educação pública universal de qualidade, eles não teriam precarizado né, é, o, o professor adjunto da forma como eles precarizam. Veja, o ano passado, nós, monitoras, fizemos uma organização no município que foi uma organização assim, básica que a gente queria ver é, a, é, de que é, o tamanho de como é sustentado as aulas no município. Veja, nós sabemos que a falta de profissionais é imensa. Tanto é que vocês confirmam isso a todo momento, uhum. porque a maioria de vocês não cumprem a jornada que eles sempre falaram para nós. Sempre escutei a minha vida toda que professor, junto, a jornada é 15 e 20, 15 e 20, 15 e 20. A gente sabe que é 15 e 20, mas a gente sabe que vocês pegam jornada muito maior que isso. Por quê? Porque falta profissional porque não, eles não fazem concurso público a contento né, da necessidade que o município tem de professor. Então, o professor adjunto vai e cobre a ausência desses profissionais. Né? Então, ano passado, nós, monitoras, fizemos em algumas escolas, a gente não conseguiu fazer isso efetivamente no, no município todo, mas onde a gente fez, a gente demonstrou para a população que é a base de hora extra que é sustentado o atendimento educacional em Campinas. Tanto o professor adjunto faz muita hora extra, né? Embora não receba como hora extra, né? Eles, eles pagam é, vocês de forma errada. Enfim, não pagam corretamente. Como também muitos, muitos e muitos monitores. Assim, eu conheço colegas minhas que é, elas dobram, que elas fazem hora extra semana toda, todinha. Ou seja, isso para a administração pública, para a Secretaria Municipal de Educação, isso é vantagem para eles, né? porque eles não precisam contratar um outro profissional, eles precisam fazer concurso público, e, ou, ou seja estão, estão se utilizando do cargo de vocês, da função de vocês é, de forma precarizada né? e mesmo assim ainda o município tem Cortou? Caiu? Voltou? Voltou. Voltou. Voltou? Então, enquanto tá a Guida está voltando, tá voltando queria colocar a Daisy ela falou que no caso da professora de educação é ainda mais triste, porque ela fica com essa é, lacuna com a criança que ela já estabeleceu um vínculo. Ela pediu para a gente falar aqui sobre isso. A professora de, de educação especial adjunta, ela acaba quebrando o vínculo com a criança quando ela muda de escola em escola. Então, tá vendo só, gente? É muita coisa, né? É muita coisa que a gente tem que apontar. Né? Ou seja, o interesse, o centro do debate pedagógico não, não é a comunidade para esse governo, o centro do debate pedagógico não é a criança, o centro do debate pedagógico não é a comunidade escolar. Né? O que, que é para eles? Né? O que, que é? Né? É isso que a gente está aqui questionando hoje. Né? O que de fato, qual é, qual é o interesse político né, dessa gestão municipal? Enfim, meninas, deixa eu ver se a gente tem mais alguma questão, senão a gente vai caminhando aí para o final. A Clau Miranda falou o seguinte: de, dentre tantas perdas, até quando a, dis, a distribuição de equipamentos somos penalizados? Ou seja, vocês falaram que foram fornecidos né, o tal do Chromebook, Chromebook para todos os para, para os professores da rede para executar o trabalho remoto, né? Que são as aulas remotas para as crianças e os adjuntos não receberam. Mesmo os adjuntos que estavam com sala, é isso? hoje é, é cortou. E mesmo assim foi em uma Ed, foi na Ed, se eu não me engano, na Ed Sul. Então você vê como como modifica, fica a mercê da interpretação na Ed de outro. Tá vendo? Olha, quer do, dizer, do... quer dizer. No meu caso, eu mesmo estando de licença, meu nome foi para o Naed, estava na lista, eu fui lá e busquei. Tá. Né? Então, então, tem dizer, lugares que não aconteceu isso. É. Quer dizer, é, é uma precarização tamanha que isso vem escalonado, né? Ou seja, é aquilo que eu falei escola, da interpretação, né? cada um Exatamente, interpreta é. a questão dos, dos professores adjunto como quer, como entende, ah. sei lá. Porque começa Começa lá de cima, né? Aí os de aqui embaixo, né? É, Eu digo assim: é. começa da secretaria, aí vem vindo, sim. Né? Então, sim. Aquele, aquele, a, aquele gestor que tem um, um olhar, né, mais solidário, um olhar de não hierarquizar, um olhar, né, de, de nos reconhecer enquanto profissionais, que quer o melhor para sua comunidade escolar, para a comunidade escolar que ele está inserido, ele tem um olhar diferente. Aquele que não, que tem um olhar raso, olha para a gente e acha: ah, isso daí é um, né, é um professor é. adjunto. Como eu falo, né? É, somos, é, é, é... Não, e muitas vezes não usa nem o termo professor, não. Ah, o adjunto, a adjunta. É, muitas vezes é isso. Não, gente, é isso mesmo. É adjunto ou adjunto. Vocês falaram tudo agora. Temos mais questões, Fabi? Deixa eu ver se é a Fabi. Ah. A Natália Rezende fala o seguinte. Parabéns, Elisandra e Janete, pela exposição sobre as condições de trabalho do nosso cargo. Um cargo com 12 anos de criação e ainda tão desprezado pela prefeitura e sindicato. É verdade, Natália. Ainda tem, ainda tem isso. Além da gente ter que lutar contra a administração que não nos reconhece, a gente tem uma direção sindical que não está nem aí com a nossa. com toda essa precarização que nos atinge. A Natália continua assim, ó, mas na hora de recebermos a licença prêmio, por exemplo. É recebemos somente pela carga horária de 15 e 20. É isso, né, pessoal? É isso. Então, assim, né? É, é aquela coisa, né? E, e o que e mais... É um direito que você entra com o processo, é do resto. Oi? Repete. Gente. E tanto é um direito, que quando você entra com o um processo, você consegue receber o pedido das suas contribuições. A licença, seja, prêmio, eu... tanto é um Entendi. direito que se você entrar com o processo, consegue. Um processo judicial, né? Você vê como são? Mas aí você precisa assim, né? se desgastar, pagar advogado, sendo Exatamente. que os caras poderiam reconhecer o direito, né? Bom, temos mais, Fabi, acho que eu cortei aí. Sempre a mesma história, a lei de responsabilidade fiscal. André Cinturiano falando. Engraçado que para contratar comissionado tem dinheiro sobrando. Excelente. É isso. Excelente questão. A Eliana Correia falou o seguinte, boa noite para todos. E os erros nos pagamentos que sempre acontecem? Sempre temos que ficar correndo atrás? Gente, isso, isso é, é um De novo eu volto na questão de como interpreto. Entendeu? É, é muito triste. É revoltante a situação. É revoltante mesmo. Igual aos monitores e agentes, também não... Falaram nada sobre o Chromebook. Estamos trabalhando com os nossos equipamentos. É verdade, isso, gente. Os, os monitores também não têm nada de Chromebook, não. Se para as adjuntas não tem, né? Imagine nós, que vocês ainda tem lá o título de professor e a gente, né? Que eles tratam como qualquer coisa. A Egmar Almeida fala o seguinte: a legislação determina que, sendo idêntica a função, a todos trabalho de igual valor prestado no mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá salário igual, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Ai, Guimar Almeida, obrigada por você ter lembrado os conceitos, os preceitos normativos da CLT aqui, mas não é isso que acontece. né? Então, a gente tem que falar bem-vindo, bem-vinda para você e para todos nós que sabemos o que a gente sofre professor adjunto é precarizado, o monitor também que cumpre a mesma função também é precarizado, é isso. A Prefeitura Municipal de Campinas é uma instituição que mais, mais do que descumpre to, toda a legislação de direitos. Falta vontade política para resolver as demandas da, de monitoras e agentes e também as demandas dos professores adjuntos. É isso, Andreia. A Lígia, a Lígia Prando é uma CP... Nossa parceira, vamos ver o que que ali já fala aqui. Professoras, como essas referências sobre salários e condição de trabalho de professores adjuntos aparecem na legislação dos concursos, inclusive no de 2009? Como apareceu no último concurso, essa condição precarizada tem sido per perceptível? desde a legislação dos concursos, pergunto por causa da fala da guida, se isso acontece desde a legislação do concurso, a intenção de precarizar e fazer uso disso é anunciada. É isso, né? É isso. É anunciado. Bom, a gente sabe, é... Bom, o cargo do professor adjunto está regulamentado também na lei, na lei do plano de cargos mas a gente sabe também que elas são vinculadas aos editais dos concursos. E pode ser ali que esteja, né, meninas, as, as dificuldades, os entraves ali, justamente para precarizar cada vez mais a situação de vocês. É óbvio que a gente tem que fazer como vocês estão fazendo e fazem, e isso a, a organização né, de luta, de busca por direitos e reconhecimento, né? Deixa eu ver qual que é a próxima questão. Uhum. A Deise fala o seguinte: o ponto chave é a necessidade urgente de olhar para esse cargo e suas demandas de uma única maneira. Vocês querem comentar, meninas? Não sei se eu é, a pergunta da Lígia. Se vocês querem comentar, se precisa essa quero... Janete. a Janete. Da... Tá, a Janete. A Dalí já fala do ed... a Dalí já fala do edital. O edital desse concurso é inconstitucional. Se você fizesse um contrato de trabalho na legislação das, da CLT com aquelas características que estão desde o primeiro edital de 2008 e que vão ser mais precarizadas a cada edital, amarrando mais ainda o nosso tempo, dando uma exclusividade cada vez maior à prefeitura, fica difícil você pensar que se trata... De um trabalho, de um, de um cargo de uma prefeitura com a magnitude da prefeitura de Campinas. Fica difícil acreditar, porque é um edital inconstitucional, pegando o que a Lígia falou. E, no caso da DEISE, é isso. Realmente é do interesse de todo mundo que a gente sente em matéria de educação, pegue todos os segmentos da educação, que todos são é, realmente importantes nesse debate, e coloque pelo menos alguns representantes dos professores atuarizados nesse debate, com o um mínimo de respeito, para que a gente faça essa regulamentação. É o nosso pedido aqui desde o começo. A Elisandra Bom, meninas... quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo. É... Tanto é que teve casos desse último concurso também, que professor que foi chamado numa atribuição que tinha lá 40 horas e ele já tinha acúmulo, ele não pôde pegar, né, mas e, e nesse último concurso era assim, a, a carga, a jornada podia ser de 15, 20 até 20, 40 horas, né, e eu soube de casos que professor, a gente sabe que professor sempre tem acúmulo, é, ele não pode assumir porque é, na, no momento da atribuição dele foi o, o, oferecido uma jornada de, de 40 horas. E daí é aquilo, ou você pega é, exonera o outro e pega, ou então você não pega, né? Que e daí, é? provavelmente, se chega no ano seguinte, esse professor, vamos supor que o, o, a pessoa fala assim: ah, então eu vou exonerar porque aqui é melhor, né? Tem o um VeroCard. <risos> <risos> e, e chega no ano seguinte, ele não, não tem aquela, é, não está disponível para ele aquela jornada 40 horas, corre o risco dele ficar com 15, 20 e percorrendo a cidade inteira. Nossa, gente. É duro, hein? É, duro. É. é muito precarizado, nós temos que combater essa precarização, nós vamos ter que sim continuar insistentes nessa luta, até que a gente seja ouvido para melhorar essa situação. Bom, meninas, eu vou caminhando agora aqui para o finalmente, eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, tá? É, vou só fazer um agradecimento rapidinho que pessoas, algumas pessoas que participaram acho que eu consegui pegar aqui a Sueli, a, a Cláudia, a Maria Helena, a Deise, a Adriana Neves a Paula, a Fabi, a Fabi Fernandes, a Rita a Maria de Lourdes, a Nádia, a Karina, a Juliana, a Edna, a Maria Amélia, a Ivone é, a Ariana, a Jane, Jacks, a Cíntia, Matilde, Lígia Prando, Paulo, o Paulinho Oliveira, a Daniela, a Márcia, mais várias outras pessoas, Adriano Bueno, Anselma, que eu vi por aqui, passeando por aqui, não sei mais se eu vi, o Egmar também, que fez pergunta. Enfim, Egmar que fez pergunta, a Andréia, é, a Natália, vocês querem fazer as considerações finais fazer uma falinha final para eu encerrar eu, posso... é, eu, eu o que eu o que eu gostaria de falar é isso né é, eu sou muito grata por ter pessoas como a Janete, a Daniela Caetano, Natália, Egmar, Ivone, Augusto, Gil, são inúmeros professoras e professores adjuntos que estão dispostos né, e dispostas a, a, a tentar lutar aí por melhoras de, desse cargo. Né? São pessoas que estão bastante disponíveis para pesquisar, conhecer a, a legislação, né, para que a gente consiga é, tramitar, aí, caminhar aí, para um caminho de, de combater e para que o nosso cargo é, venha a ter melhora. São inúmeras pessoas que estão aí, é, disposta é, a estar tá nessa luta com a gente, isso é fundamental. E uma coisa que também é muito importante, que a, a, a, todas as, as equipes gestoras que ainda tem dúvida de como tem que nos tratar, que Peçam assim para as próprias professoras, professores explicarem como funciona, porque eu acho que vale a pena. É, essa questão que a gente está vendo aí com alguns né, que não estão recebendo esse Chromebook, passa por isso né? falta de conhecimento, de entendimento da, da valorização daquele profissional. Né? Então, eu tenho a dizer assim que a luta vai continuar, o combate também, nós vamos ser o que precisarmos ser para que a gente seja aí ouvido por essa rede municipal de educação, que a gente precisa ser ouvido, eles precisam nos ouvir. É isso, e brigadão, Guida. Janete? Eu só queria falar. Que a gente pede aqui e a prefeitura começa a fazer mais essa gestão democrática, tendo em vista que educação não é mercadoria, educação não é custo, educação é um investimento no desenvolvimento dessa cidade, e é isso que a gente está precisando nesse momento, é de longo prazo, exige muito investimento humano, não só financeiro, e a gente está pedindo isso, essa mudança de visão. Mudança de visão de mundo, né, meninas? É. Bom, eu, eu, eu agradeço muito, muito, muito a participação de vocês, tá bom? É, quero que vocês contem comigo mais uma vez, para dar voz, para ajudar no que for possível. Sou uma, uma pessoa que luto também pela educação pública de qualidade, o reconhecimento... O reconhecimento e a valorização de vocês passa por essa luta, né? pela luta que a gente trava, né? luta por políticas públicas, luta por serviço público, luta é, para que os trabalhadores se, ao, é, sejam reconhecidos nos seus direitos e na, na sua valorização, como mulher, como mulher negra. Eu me vejo em vocês também nessa luta, né? sou monitora, faço essa luta há bastante tempo. E eu quero é, sempre ser parceira, sempre estar tá junto, junto com vocês, tá? Sei que a, a, a educação Deus. pública passa pela valorização dos professores adjuntos. Vou ler o último recadinho da Lígia aqui, ó. Parabéns, Guida e professoras. Me ajudaram, inclusive, a entender um pouco mais sobre essas questões legislativas que atravessam os pensamentos, práticas educacionais na rede de Campinas. Obrigada, viu, Lígia? A Lígia é uma parceirona nossa aqui, muito obrigada. Então, pessoal, quero agradecer, agradecer o pessoal que construiu essa live junto comigo, a Dani, a Daniela Caetano, que não está aqui, mas também ajudou, a Fabi Gonçalves, que está aqui, operando tudo aqui para a gente, excelente debate, meninas, a Natália acabou de falar aí, obrigada, Guida, por ceder espaço, imagina, espaço é nosso, tá? É... Adriano, que ajudou também, que, que, cons que constrói também esse espaço, o Daniel, é, a Paula Viana, que faz os cards, colocar as meninas todas bonitinhas ali nas fotos. Enfim, a Rafa, que está sempre aqui operando também com a gente, faz isso, faz aquilo, o debate das adjuntas é importante, a Rafa é mãe né, também, mãe de aluno da, da rede municipal, também está aqui junto conosco. Então, eu quero agradecer a todas vocês, todas as professoras adjuntas, conte com o nosso apoio, com a nossa solidariedade, e sempre que, que possível a gente vai estar junto nessa luta, tá bom? Obrigada. É, vou, vou acatar aí algumas propostas que vocês falaram aí, propostas de lives importantes, tá? Depois a gente anota, né, que é extremamente importante continuar esse, esse debate e deixar aberto esse espaço, esse canal, né, para vocês. Tá bom? tá bom? Bom, então eu vou encerrando aqui, lembrando que essa live fica aqui nessa página, quem quiser depois assistir, sinta-se à vontade, daqui a pouco ela vai carregar, né, na página aqui do Facebook, mas também você pode acessar o blog, blogdaguida.net.br tem essa live lá, tá? Peço que compartilhe, enfim. Lembrando que sábado a gente vai ter um outro, é, um outro programa desse, né? Mais ou menos parecido, um pouquinho diferente, porque a gente tenta ser um pouco mais light nesse momento de pandemia, que tá muito difícil, mas a gente tenta, que é o Altas Rodas com Guida, que vai ser no sábado 21 horas. Mas enfim, até lá a gente divulga aí a, o tema que, vai, que, que a gente vai fazer o Altas Rodas no sábado, tá bom, pessoal? Obrigada, meninas. Um beijo, cuidem-se, tá? Vamos à luta, conte conosco. A Ed, último recadinho, fala assim, obrigada, meninas, por nos ajudar nessas questões em relação aos profe professores adjuntos. Muito grata, nós que estamos gratos. Beijo, tá, pessoal? Se cuidem. Beijo. Cuidem da saúde. Boa noite, fora Bolsonaro, fora Morão. Fora seu Bolsonaro. governo e suas políticas. Tchau, gente. Isso mesmo, tchau, boa noite. Vamos à luta. Tchau. Vamos.